Meus amigos queridos, principalmente as amigas queridas, as mulheres, a dona Nelly disse para mim o seguinte, isso, eu vou fazer quiabo. Eu vou fazer de um jeito que eu aprendi. Quem ensinou para a senhora, dona Nelly? Sua mãe? Não, foi uma conhecida Uma conhecida mãe. dela. Ensinando a não deixar baba, não é isso? É, vou fazer um quiabo frito. Vamos e lá, vamos aprender oito. essa aí. Especialmente... Para o canal do Cícero e da Madalena, Dona Nelly aqui está. Já lavou o esquiabo bem lavadinho. É, já lavei. Madalena está lá atrás mexendo com umas coisas lá. Agora é só ajudante. Precisa ficar cebola, Não é? Precisa. Ah, Também. Tem o pilão aí, você viu, né, Madalena? Vi. Já guardei. E eu tô comendo curau. Seu João tá aqui. Gente, olha o que seu João tá fazendo, ó. Olha. Isso aqui é curau. Aqui é meio mole. Ele já comeu, acho que umas... umas 10 cumbuquinhas desse, seu João? Não. Não, não, não é nada. tudo isso, não? É a segunda. Essa é a segunda? Segunda que eu tô vendo, né? <risos> e aqui tá a dona Nélia picando. Tem umas fiapinhas assim, mas é do... E a Madalena se apaixonou pelo pilãozinho da senhora, da neném. É, né? Tava abandonado esse pilão. Um dia o irmão Ronaldo, caso Helene, veio aí e eles descobriram o pilãozinho. Porque quando eles chegam aqui também é que nem vocês. Eles já assumem a cozinha e fazem o que tem que fazer. Eu só fico sentado, ali O rei só fica aqui dizendo assim, era isso era aquilo, quero aquilo outro. <risos> Uai, fez por merecer, seu João. Já criou quantos filhos? Qu quantos netos? Tem dois netos, três netos três. Só isso? Só. Meio do senhor, então. Agora que a dona Nelly tirou as pontas desses quiabos é. e também a parte de trás deles, é. então ela vai dar segmento você põe a carne já, né? Não, não. E nós vamos ver o que vai acontecer de, de bom. Picando carne? É, ó, essa carne. Eu fico encarregado é mais dessa carne em tiras. <risos> carne, não tá de qualidade boa. Amanhã aí saber do perfeito, né? Agora você vai para a segunda parte? É, eu vou picar assim, ó. Vai ser corta só forma assim. Vai Tudo que que assim baixar, ó baixar a corzinha do pintinho lá. Vai, co vai cortar um por um assim? É, um por um assim. assim. Vai, a assim vai esfriar de noite, né? Ai, ai. Chegou a idade, seu João? Chegou. Qual é o nome daquela senhora lá de Minas Gerais? A senhora vai mandar um abraço pra ela? Silêncio. Parece que é Silene, sirlene. Sirlene? É, uma coisa assim. De, de Araguaí, de Minas, né? É, Minas Gerais. É, ela tem é Uma mesmo. boa noite para a senhora, que aqui já é noite. E Dona Nelly ficou muito contente com a tua... com o teu contato. É mesmo. Isso é bom. Deixa eu engolir a carne primeiro. Ó, Adele, tá vendo esse pilãozinho aqui, ó? Ó, o tamanhozinho do menino. Eu quero que você faça um pra mim igual esse. Desse tamanho aqui, ó. Ó, ele tem, meu aqui um palmo, acho que uns quatro dedos de altura. E a profundidade, deixa eu ver quanto dá. Ó, quatro dedos. Quatro, não, oito, oito, oito dedos. Dedo, oito dedos da Madalena. Vai dar o quê? Uns. É. Oito dedos vai dar uns dez centímetros? Mais? Deixa eu ver, ah, segurei. E o cabinho dele, olha o tamanho, ó. Maior que o pilão ainda. Esse aí foi feito num torno, mas ah, se pode o Adélio fazer, fizer um, pode fazer um desse sim, tamanho, não, não precisa mesmo. preocupar com beleza, não, viu, Adélio? Não precisa preocupar com esse torneamento aqui, não, tá? A praticidade dele é a parte de dentro, né, bem? É. E uma madeira boa que não solta farpa? Ya. É. Frepa, frepa, ya. farpa. É que importa. Eu peguei ele pra, pra socar o. Nem usei, nem deixei bater em cima. Então. Mas tá queimando o. Oh, coisa bem. Socorro, socorro, socorro. Enquanto a Madalena coloca a carne ali tem uma carne deliciosíssima aqui a Dona Nelly continua aqui, ó. Aí as mulheres vão aprender a fazer um quiabo sem baba. Isso é bom, hein? Só tem que ter paciência pra fazer isso, né, dona Nelly? Tem que ter paciência. Esse processo aí, né? É. É, mas o que, que a gente faz sem paciência, né? Ah, sim, é. Não faz nada. Se vai fazer bem feito, tem que fazer bem feito e tem, tem que ter que paciência. paciência. É verdade, senão sai porcaria. Pode ter com a co franca de também? Só que daí tem que picar pedaço mais grande, né? Ah é, né? Ficou é uma delícia, você viu que fiz? Nossa, ficou uma delícia. Isso Essa é a produção da sua roça, né, Dona Nelly? É da minha roça. Então vai fritar essa carne aqui. Hum. Essa aqui, dona Nelly. É. Vai fritar bem ela. Fritar bem ela, tá temperada com um tempero normal. Depois coloca o quiabo. Aí tem o que? Tem alho, alho cebola, cebola, sal. Sal, sal. e sal. o óleo que foi é. Para fritar. Depois que der o ponto. É que ela estiver bem fritinha, joga o quiabo aí óleo. dentro. E pronto. Eu não, eu não e aí a baba já era? É? Perna né? a Lena. Boca. né, Baba já era, sem pôr um pouco de limão também. Eu a... Aí sim, se você pegar no meu pé, que tá sem tocar. É. Porra. Eu tô aprendendo aos pouquinhos Eu sei que você é caprichosa você só esqueceu. É. E a minha, aquela outra eu já guardei. Esqueci. Mas meu cabelo tá bem preto. Então hum. tem que fritar, dona Nelly, bem fritinho. É bem fritinho, daí coloca aí. Hum. E essa daqui? Ai, essa aqui tá fora de série. Essa aqui não é, não é carne de açougue não, né? Pestis não. carne. De, é carne da roça. Da roça mesmo. Ro roça tem carne? Tem. Aqui tem. Você vai ver que vai matar o Chico. Matar? Mas um Chico pra matar. Chico é um Mas é um boi, meu, meu Chico. não é? Não é o Chico. Não, é o Chico boi. Não é o Chico. Não é Não, é o Chico boi. carne carne? linguiça? Não. Não, é a carne tá na senhor põe ela e esquenta. É não quer não, não trabalhar só tá nesse ponto agora dona Mê? tá agora está nesse ponto sabe por quê ele quer só pra ele cai e daí então o senhor é um camarada carneiro? É, os outros não comem, deve Porque tá. Ele frio. é carneiro? Não, não tô Ou é carnívoro? É, baixo, É que Se bater no liquidificador, ele uma pasta. Aí vai água, dona Nelly? Não. Só vai ficar é. frito. Só vai fritar, ficar frito. Ah, entendi. Agora põe uns pingos de limão, ó. Olha o segredo aí, olha o segredo! Mas que limão que a senhora tem ali naquele pé, hein? Você viu esses? Meu Deus! vai chegando, né, né, ele vai chegando É, tem que ir mexendo porque ele não tem água, né Então ele vai fritando Tem que ir mexendo para ele não queimar no fundo ele Tá vendo? ele queima Ó, ele queima no fundo Eu que esse aqui agora. Não é porque eu não estou apresentando a dona Nela, não. Que eu não sou fingido. Se fosse ruim, eu já tava na. Falei que não, seu João. Nossa, que serviço no restaurante. Meu é. Deus Uma do delícia. céu. Como também. fica bom, tô gente. Estou já tinha até já. E a baba realmente Ela, Sim, ela sumiu mesmo. Ó. Tá vendo? Tem um aqui, ó. Gente do céu, que coisa boa. Mulherada, façam isso aí que seus maridos vão se surpreender, viu? Vivendo, aprendendo, morrendo Não. sem saber nada. Essa é a grande verdade. E com A Madalena aproveitando, registrando também. Alô, Cícero. Mano, ó. Opa! Então, ali estão várias coisas. Ali está o Dr. Clever. E ali o. Olha aqui, o Dr. João. O velho. O velho. Já tá no ponto, não? Já está, Dona tá Nelly? tá no ponto já. Tá, eu percebi. Madalena me deu um pouquinho é, para comer. É, já tá. Que delícia, meu Deus. Que e bom. Eu. Muito bom. Você brincadeira nenhum, não precisa de muita coisa não, dona Nélia. Não, Mais tá... um arrozinho aí, ó. E um feijão. E um feijãozinho aí, já ó. era. É mesmo. Pois Faz bem para saúde, e... né? É natural, sem veneno, sem nada. Não é veneno, não é Tóxico. tóxico Alô, agrotóxico. Tóxico. Ué, vai dar na mesma. Veneno, é. agrotóxico, tóxico, vai dar na mesma. Tudo é, é tóxico. É. Tudo é. Aqui não, porque só senhora é planta e cuida, né? É, aqui não tem nada. Pessoal, pessoal, pessoal, olha só o pôr do sol daqui da casa da dona Nelly. Olha que coisa mais linda, mais chique. Muito bonito. Eu já gravei uma vez aqui, só que um pôr do sol nunca é igual a outro. Todos são diferentes, não é verdade? Agora já são mais seis horas e nós estamos nos preparando para ir embora. Hoje eu passei um dia diferente, maravilhoso, aqui na casa da Dona Nelly e do seu João. Fica aí um, um recado para todos vocês que sempre estão dando ou enviando um abraço para Dona Nelly e para o seu João. E eles também retribuem com o maior carinho do mundo, por esse carinho, viu? que vocês têm para com eles, tá bom? Deus abençoe a todos nesse entardecer maravilhoso desse dia 4 de abril.